Em São Luís, advogados políticos e assessores participaram do curso de prestação de contas eleitorais. O objetivo do encontro foi preparar os envolvidos para a campanha eleitoral deste ano, no sentido de informar sobre a correta administração de gastos, prestação de contas e arrecadação. O curso prestação de contas eleitorais teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre como deve ser feita a arrecadação, gastos e prestação de contas de campanhas. Uma preparação para as eleições municipais que acontecem este ano em todo o país. A palestra, ministrada pela servidora da Justiça Federal, Rita Gonçalves, especialista com mais de 30 anos de experiência na área, também foi uma oportunidade para que os participantes atualizassem os conhecimentos sobre a legislação eleitoral. Houve duas mini-reformas de 16 para cá e a legislação se sofisticou ainda mais. Então, hoje é imprescindível estudar as regras da prestação de contas, é a espinha dorsal de uma campanha. Não existe campanha sem recursos, ou financeiros, ou estimáveis, que são aqueles empréstimos, né, sessão de uso. E saber as regras disso não só beneficia o candidato, mas os doadores também. O diretor administrativo da Assembleia Legislativa, Antino Loleto, destacou a importância do debate, especialmente pelo fato de que essa será a primeira eleição municipal com um fundo especial de campanha. No que tange às eleições municipais, será a primeira experiência em 2020. Então é fundamental que se tenha conhecimento, que se esteja treinado, capacitado. Sobretudo os profissionais, que vão orientar esses candidatos para que eles não incorram em erro, porque a justiça eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o próprio cidadão, o eleitor, vão estar fiscalizando a aplicação desses recursos públicos. Advogados, contadores, assessores parlamentares e políticos, participaram do encontro realizado no último final de semana em São Luís eu vejo de grande importância essa participação aqui do, do, dos contadores, advogados que cuidam das prestações de conta. Mas sinto ainda, muito mais ainda, a participação dos agentes públicos, dos vereadores, dos pré-candidatos a prefeito, que na verdade não, só, não necessariamente sejam só os técnicos participarem. É importante que os pré-candidatos também conheçam. Cada vez mais tem que ser, é, é, tomar cuidado com, com a prestação de conta e todos os detalhes de uma campanha como por si só, para evitar esse tipo de problema e auxiliar os candidatos da melhor forma possível. A prestação de contas é uma obrigação de candidatos e diretórios partidários, medida que tem como objetivo garantir transparência e legitimidade do processo eleitoral. É muito importante ele saber todas as permissões, as regras, para que ele não cometa erros que muitas vezes pode até ele ganhar nas urnas e perder nos tribunais. Então existe hoje na legislação uma sofisticada trama de, de permissões e proibições.